Pessoal, hoje eu tô aqui com meu pai, um vídeo de NoCoin pra ele dar sorte. Ah, quero ver se eu vou dar sorte. Esse NoCoin, eu não consigo nem sair. Não, tu consegue pelo menos 100. É, só se for. 100 pontos. 100 pontos, não ah. sei. E, e, e... E pegando moeda, não é nem tanto. Eu não sei como você consegue ainda é conversando, porque ou eu jogo, ou eu converso, ou eu falo. É. Os dois ao mesmo tempo não dá pra mim, não. Eu consigo de qualquer forma. Como tá tão fácil, você gosta de complicar, né? Tá tão fácil que você gosta de complicar. Se fosse eu, ia ficar fazendo mais fácil. Três ah. filhares, ai. ai! gosh! Eu só consegui fazer essa bola aí uma vez só. E foi agora? Não. Só consegue uma... Meu Deus! Não, eu já consegui fazer essa e outra vez. <risos> Pelo menos foi duas vezes né? uhum. Ai. Cuidado, menino Não fica brincando <risos> Eu só bati na parede Não brinca com perigo Perigo é o My gosh Perigo é um personagem do canal Problems Ih. Perigo não é uma coisa que se tem é não? Perigo, perigo um personagem do canal, é problema Oh my gosh. E tiram a mão, e é porque o pessoal não tá vendo. Aí fica com a mão só, vai coçar as costas e continua jogando. O quê? O quê? Você. Tira, fica só com a mão, depois bota as duas, coça o nariz, coça as costas e fica jogando. Eu não conseguiria nem com, oh my gosh, nem com, as... nem com cinco mãos. Não consigo mas é demais, né? É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não foi dessa vez. Quero ver o novo recorde. Vai ser 14 bilhões. Será que eu vou dar sorte ou será que eu vou atrapalhar? Porque quando tá jogando sem filmar, sem tá gravando. Dá para se concentrar mais, né? Não tenho compromisso por tal, E ainda tem a trilha sonora. Como assim? Ainda tem a trilha sonora. que oh my god o que concentração total faz direito, não faz isso <risos> pra que complicar, se tu pode fazer o mais fácil Vou passei aquela de novo três vezes aquela burra eu quero, aquela burra então eu tô dando sorte você aprende comigo, né? sou eu que lhe ensino é, quer dizer é às vezes que... não Ai <risos> <risos> ah é minha. Ela Eu também até meu pai tinha os Guns. Essa agora. Lucas Cas Brasil. Oh my gosh. Essa essa merece um like. Essa aquela mereceu um like. Aqui você terminou de de fazer. Aquela do trem? Essa mereceu um like. Essa última partida. Quem não deu like tem que dar agora. O, o, não, merece um like. Tem gente que tá assistindo que nem é interessante porque consegue fazer a bolada na águia. Mas o meu pai é interessante. Eu não consigo fazer a bolada na águia. Tem gente que consegue. Mas tem gente que não consegue. É. Quer dizer, tem gente às vezes quebrou. não. Tem gente que não consegue fazer essas bolas que vezes. você consegue. Às vezes não. Fui coçar o nariz. Eu vou ninja agora. Menino. Faz o básico, menino. É modo ninja. Não, não faz o modo ninja. Faz o modo noob. Não. Eu fizer um novo... Travou. Se eu fizer um uma noob, eu não vou ser uma uma uma uma Você uma uma uma uma Você gosta de arriscar! Né? Você gosta de arriscar. Não arrisca! É. Não, como é que eu não ia arriscar? Não tinha, não. É, é, agora não tinha como não. Quero ver. Agora vai mudar a trilha sonora. Em vez de. Vai ser. Subir no poste. Eu passei! Eu fico só olhando tenso. Quase! Quase... Tô no modo ninja? Vai é no modo... God! Eu não tenho, eu só, eu só tenho no modo ninja que é esse aqui, ó. Esse merece um like! Esse merece um like! É, uh. mas foi modo ninja. Eu vou conseguir. Sou o Naruto. Uh. Uh. Uh. Ai, Mib! Ficou bateu. tonto, mas tudo bem. Ai, me... Tá vivo. Por que ele é o Frankenstein, se a gente tá no México, não tá no Halloween? Vai saber. O México é de Halloween? Não, mas é a cidade. Será que México agora tá em Halloween e a gente tá em Natal? Será? Levou uma pancada no joelho. Uma pancada não está... Não, não, merece, merece, um, merece agora um... Uma inscrição. Uma inscrição, merece um inscrição. E ativar o sininho das notificações. Merece, mereceu, mereceu. Mereceu, não. Mereceu, não. Foi fazer besteira. E eu vou o é, modo ativado. Você gosta do perigo. Você gosta do perigo. Para que fazer fácil que a gente se, se pode complicar, não é? É. Eu tô vendo. De caveiro No México, México Tem caveirita tá, Caveirita, caveirita Caveirita, caveirita Não faça isso hum, Mas eu consegui Paca. Mas pra quê? Mas eu consegui Mas eu consegui Mas eu ai ah! Ai meu pé. Eu parei até de respirar Parou? Parei, voltei agora Desconcentra Não, faço o básico Porque já avançou demais Olha, ah. não consigo passar, eu não sei Só sei passar Com um, duas fileiras de moeda M Modo ninja desativado agora é um modo profissional, um modo profissa. Hum. Vou deixar aqui. Pra não arriscar como meu pai fala. Hein? Não arrisca. Pois é, faço básico, deixa para arriscar no momento certo. Não. Quando não tem opção. Quando tem, para aí. Quando tem que arriscar. Não faça isso. Uhum. Ai, ai meu Não faça No Não No pé. No pé. Eu escalar, mas deixei. Às vezes des... eu fico sem respirar, só olhando. <risos> oh, Amém. É aí foi escolha errada. Não, não pera, para pera, pera, pera, pera, A Eu? Sim, eu só cheguei aqui. O meu máximo foi 1789. Porque está brincando. Não. Tu tá falando também, né? Então nós dois vamos se concentrar. Vamos lá. Vamos ficar calado aqui então. Uh, mas já foi uma, já foi mais mais longe dessa vez. Na, no, no silêncio. Vamos então, Cláudio. Vamos lá, vamos quê? Concentração. Hum. Oh, mas já fui mais longe. No silêncio, o silêncio é melhor. No silêncio é melhor. Então vamos mutar a gravação? Vamos mutar? Vamos. Vai ficar agora só no jogo. Muta! 4 mil, certinho Ficou em cima Do 4 mil Pessoal, esse foi o vídeo Foi muito massa Se inscrevam no canal, deem um like E ativem o sininho das notificações Até o próximo vídeo e falou Falou